Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a ganhar dinheiro pela internet E se você ficar até no final do vídeo, no final do vídeo eu vou deixar um bônus pra vocês Então assista esse vídeo até o final pra você receber esse bônus O que, que você vai fazer? Você vai entrar no primeiro link da descrição e vai fazer o seu cadastro Como que vocês vai fazer o cadastro? Assim que você entrar no primeiro link vai aparecer essa página aqui pra você Você vai colocar aqui o número do seu telefone com o código do DDD e vai clicar nesse OTP, nesse botãozinho. Vai chegar um SMS no seu celular e você vai colocar esse código aqui e vai criar uma senha, uma senha que vocês lembram Assim que você colocar a senha, você vai em registrar. Aí você vai acessar a sua conta. Eu já estou aqui na minha conta. Assim que você acessar a sua conta, você vai vir aqui em carteira e vai vir aqui em recarga. O valor mínimo para você recarregar é de R$10. Como que funciona para fazer a recarga? Você vai clicar aqui, ó, no valor. Lembrando que por Pix Entra na hora e é bem mais fácil e bem mais simples. Então vamos fazer aqui ó. Por Pix, você vai clicar aqui em recarregar, vai colocar o valor. Você vai preencher aqui o seu CPF, seu nome, o número do seu telefone e o seu e-mail. E vai clicar em prosseguir. Vai aparecer o código lá do Pix. Você faz o pagamento, o dinheiro entra na hora. Eu já estou com um saldo aqui de 80 reais. E agora, como que funciona pra gente estar ganhando dinheiro? O módulo que eu mais gosto é desse Win. Então, vamos lá. Como que funciona esse módulo aqui, o Win? Basicamente, você tem que escolher uma dessas três cores que tem aqui. A verde, a violeta ou a vermelha. Você vai escolher uma dessas cores para fazer a sua aposta. Galera, eu vou fazer uma aposta aqui no vermelho. 50 reais e vou confirmar. Agora, vamos aguardar e ver se a nossa previsão foi correta. Bom, galera, vamos lá. 5, 4, 3... 2 e 1 um. Vamos atualizar Nossa, cara, 128 reais Galera do céu Galera, de 50 reais De 80 reais a gente foi para 128 reais Caraca, meu Galera, vamos mais uma agora, hein Vamos agora apostar no verde E vamos colocar aqui 80 reais Vamos confirmar. Olha lá, galera. Segundos finais. Vamos lá. Mais uma, hein? Um. Vou atualizar. Vou atualizar. Caraca, mano. R$ 204,80. Mano, mais uma. Galera, de R$ reais a gente já foi para R$ 204,80, cara. Vamos mais um, vamos mais uma Vamos no verde de novo Só que agora a gente vai colocar aqui 100 reais Vou colocar 100 reais Caraca, vamos lá Vamos aguardar agora pra ver Galera, segundos finais aqui, ó Tô até tremendo, tem um cachorro latindo aí, cara Tô ficando mais nervoso ainda Olha lá, 2, 1 um, E agora é a hora da verdade Vamos atualizar, vamos atualizar não vou nem olhar, cara, não vou nem olhar, vocês vão ver meu... Caraca, velho, meu. 300 reais, cara, 300 reais e 80 centavos, cara Do nada, nós estávamos com 80, já estamos com 300 Vocês estão vendo como que é fácil e muito simples de ganhar, cara Bom, galera, agora vamos lá para o modo aviator Que é bem legal também, eu vou mostrar para vocês como que funciona Bom, galera, eu vou fazer uma aposta aqui de 5 reais, vou confirmar Vamos lá como que ele funciona Ele vai começar a subir Aí basicamente você tem que tirar ó. De 5 reais eu ganhei 6,52 Vocês viram como que funciona né O aviãozinho foi perto agora ó. Quanto mais ele subir e, e você demorar mais pra tirar Mais você ganha Então é basicamente isso daí Eu gosto mais do modo win E como que funciona agora a parte boa A hora de pegar a grana né galera Vocês vão vir lá em minha conta Vão vir aqui em Carteira Retirada Vocês vão colocar aqui o valor Eu vou sacar aqui ó. Bom, eu vou fazer aqui um saque de R$290 Vou colocar aqui a minha conta Vou selecionar o banco E vou colocar aqui a minha senha Aquela senha que você criou para poder entrar na sua conta E vou fazer a retirada Bom, já apareceu que A sua retirada foi é, sua retirada foi concluída com sucesso bom galera, minha retirada foi concluída com sucesso tá aí o comprovante, aparecendo o comprovante da retirada, R$290 e qual que é o bônus que eu falei que ia passar no final do vídeo para vocês vocês vão entrar no primeiro link, fazer o seu cadastro. E no segundo link da descrição, é um grupo que eles vão estar mandando sinais para vocês terem mais chance de acerto nas suas apostas. Então, não perca tempo. Galera, vocês viram que pouco tempo aí eu já ganhei de 80 reais, já fui para reais. Ganhei rápido e fácil, é bem simples. Então, boa sorte para vocês. Se eu te ajudei de alguma forma, não esqueça de deixar o like aí. Ó. E tamo junto, galera. É nóis.